De mais dias você não tem informação nenhuma. E acabou, minha gente. Obrigado pela sua companhia na Record News, o canal de notícias que balança geral. Tchau, tchau.